Bem, começando mais uma entrevista aqui no Arte Fora do Museu, uma entrevista em dose dupla, hoje eu tô com o Bot 13 e o Chuck, do Arte e Cultura na Quebrada, vou tirar dos meus óculos, comecei com ele, mas normalmente eu fico sem, então, para quem está só ouvindo, não tem problema, mas quem está me vendo, acabo de tirar meus óculos aqui, e eu vamos lá para começar o nosso papo, então, direto do Jardim Helena temos aqui o Boa 13 Chuck do Cultural na quebrada salve rapaziada Estão tudo bem aí com vocês salve salve, salve, salve galera sejam bem-vindos aí pô tempo que a gente tá querendo trocar uma ideia ainda bem que deu certo aí <risos> talvez, talvez a gente tenha um terceiro elemento na conversa vamos ver Mas se não der também a gente troca ideia aqui nós mesmo sem, sem problema nenhum Caras, é, brigadão aí por ter aceito o convite, né, para trocar essa ideia aqui nessa próxima hora, sobre o trabalho de vocês, a gente tem que tá no Arte Fora do Museu, dar voz para todo mundo, a gente tem entrevistado, estava falando um pouco antes aqui, né, entrevistado, sei lá, desde arquitetos, até a galera que está começando agora, professores, muito grafiteiro, né? e, e é um prazer, vai ser um prazer falar com vocês, vocês têm assim, um trabalho muito bonito, bem na periferia de São Paulo, né, então... A gente tenta também dar luz a isso daí, que tem uma galera que não costuma ver só o que está da ponte para cá e não da ponte para lá. E para a gente é interessante mostrar realmente que a arte está florescendo em todos os lugares. A gente tem mais aqui valorizar mesmo ações como ações de vocês. E vai ser um pouco a, essa toada que a gente vai trocar essa ideia aqui nessa próxima hora. Mas para começar, eu queria fazer a pergunta que eu faço para todo mundo no começo do, da nossa entrevista que é como vocês estão antes de mais nada está tudo bem com vocês aí a gente está passando um período mais de dois anos já de pandemia é, não foi fácil para ninguém muita gente perdeu todo mundo foi afetado de alguma forma de alguma forma a gente perdeu vidas realmente né é, afetado financeiramente foi um baque inevitável é, principalmente para o brasileiro diria e para o artista em específico a gente tem conversado com uma galera que que Aproveitou esse período, principalmente o período inicial da pandemia, onde existia, entre aspas, uma quarentena, né, que esperava-se que as pessoas ficassem dentro de casa. Quando as pessoas se viram dentro de casa, passaram a estudar algumas técnicas novas, novos modelos de negócio. Então, o que eu queria perguntar para vocês é como é que vocês estão e como que esse período aí de pandêmico afetou o trabalho artístico de vocês e o trabalho também administrativo aí da... Do, da empresa. Então, tô bem, tô legal. Me esquivei aí da, do corona, saí ileso dessa. É... É, na pandemia, a gente teve que se reinventar, né? A gente tinha alguns projetos, é... inclusive, na semana que começou mesmo travar tudo aqui em São Paulo, a gente tinha um projeto que ia acontecer no final de semana, que nós ia revitalizar uma quadra, tinha várias paradas que ia acontecer, né? e aí acabou tipo voltando perdi alguns trampos que já tinha combinado já tinha marcado com a secretaria de cultura mas a, a gente também entendeu, eu entendi também né mano que era uma parada nova né ninguém sabia que estava acontecendo e aí teve, tivemos que se reinventar né mano foi um o início ali foi meio tenso, ali ficamos acho que eu fiquei praticamente uns seis meses aí tipo sem produzir tentando trampar em casa ao mesmo tempo você quer estar na rua pintando, ainda mais que são mudar a rua, né? Estamos sempre na rua pintando assim é... foi meio intenso, né? E aí, Chuck? Chuck tá sem. Você está sem o áudio. É. No meu caso, eu acho que. Acho que eu passei por um processo criativo bem grande, eu acho que da pandemia. Eu acho que, por mais que teve todas todas essas coisas que aconteceu, né, eu comecei a sentir bastante saudade da rua e eu tirei esse tempo aí para mim poder pintar. É, não vou mentir para você, que eu, eu, geralmente, quando a gente trabalha com, com arte cultura, essa questão toda do evento, essa correria toda, eu não tinha tempo, né, aí quando teve a pandemia, eu tive um tempo para mim poder, sei lá, repensar as ideias, e poder produzir, né, lógico que com medo, né, como todo mundo tava aí, bastante medo da é ainda tão medo, né? Eu fui um dos caras que fui atingido por ela, né? Cheguei a pegar o vírus e tudo mais, mas enfim. E eu acabei produzindo bastante trabalho. É, comecei a desenhar os moradores do bairro aqui, da, da região aqui, na realidade, porque eu estava com bastante saudade da rua. E eu comecei a pintar todo, todas as partes que traziam uma memória afetiva para mim aqui do bairro. Né, o Arte Cultura é uma delas, né, no caso Aí gerou bastante repercussão aí Nessas pinturas, foi bem legal é, A respeito do Arte e Cultura é, foi, foi bem difícil hein, Ficar bastante tempo parado aí. Geralmente era muita correria Principalmente Nessa questão de organização Pintura do muro, né, o pó Sabe como é que funciona todo, todo ano Todo esse processo Até a gente voltar ao normal, entre aspas, né, acho que o ano que vem a gente volta com força total aí, para fazer um belo evento, na realidade, de revitalização de tudo, novamente. A gente já vai falar já do arte e cultura na quebrada, eu vou querer falar um pouquinho individualmente com vocês agora, para uhum. falar como que começou, como cada um de vocês começou na arte, né, então, boa, se puder começar a falar aí para gente, qual foi o seu primeiro contato com o grafite, como é que você, primeira vez que você pegou um, um spray e foi para a parede ali? Mano, o primeiro contato foi através do RCD, que ele morava aqui na rua, mora na rua ainda aqui, ele fazia uns trabalhos comercial era raro ele sair para pintar mesmo, fazer os trampos de rua, então ele fazia muito trabalho comercial. Eu comecei a me envolver ali com ele, ali de pegar as manhas de pintura, e aí teve um, um dia que ele falou, ah, mano, vamos sair para fazer um rolê, era até final de 2001, Dezembro de 2001, que inclusive é um dos meus primeiros grafite que eu fiz na rua, né? Nós pegamos, saímos para fazer um rolê, aí desde então, mano, nunca parei. Mas eu já via, igual o Manolo, Manolo o pessoal do Boca já Crio, eles pintavam aqui perto de casa no Ozem. Eu era moleque, ia a escola, virava pirava nos trampos. Era doidinho para pintar, eu falei, puta, mano, eu quero ser isso, eu quero, quero fazer isso. E hoje, eu sou da mesma crio deles já estavam pintando antigamente aqui na, no bairro. Eu faço parte da CRIO e praticamente foi isso. Eu, tô, eu acabei entrando num movimento, né? Passou alguns anos, eu entrei nesse movimento que era da CRIO aqui, na qual hoje eu faço parte, e aí nós já reformulamos toda a CRIO. Faz, é... Hoje somos em 25. Porra. Antigamente eles eram em 8, 8, 10, 8. Então, tipo, eu dei uma reformulada da CRIO junto com o Manolo e o Saedri. E aí foi isso, esse pontapé inicial. Mas eu já pirava na, nas pinturas do que tinha aqui na rua. Tinha um, um, uma equipe de pichação, chamava pragas Era equipe porque os caras davam som, faziam pichação, faziam grafite, faziam de tudo. Era tipo a equipe do, de bairro, né? E Sim. aí era o Pragas, mano. E aí eu sempre os caras ficavam aqui na frente de casa, aqui, falando de pichação, falando de rolê, de baile, de balada de música, tinha um DJ, tinha um MC, caralho, mano, esse movimento dos caras é bem louco, mano, e eu Pivetinha, tipo, 8, 10 anos, querendo entender e querendo participar, mano, eu falei, caralho, deve ser louco, mano, esse rolê que os caras fazem, ir pro bairro, arrumar umas tretas, arrumar uma mulher, eu falei, cara, deve ser bem louco, né, mano, e aí foi, mano, começou a inspiração do Pragas, através do Ricardo fiz o primeiro grafite, já vi o pessoal do Boca Suja, que era a minha criou atual, pintando no, na vila, e aí foi só inspiração. Você desenhava antes já, num caderninho, alguma coisa assim? Sim, na escola, é, desenhava, fazia tag no banheiro, pichava banheiro, adolescência rebelde, né? Nada diferente da grande maioria dos adolescentes. E você, Chuck, como é que foi o seu começo, cara, nas artes? Bom... É... Desde que eu desenho, né, desde seis anos de idade, minha mãe era professora, aí ela acabou falecendo lá no Pará, né, eu cheguei aqui em São Paulo uns oito, nove anos por aí, e pelo fato do meu pai ficar trabalhando o dia inteiro, e eu não tenho ninguém para cuidar de mim, no caso, eu ficava desenhando, né, fiquei desenhando durante a adolescência inteira aí, né, e acabei crescendo, conheci o grupo Toma 44, que é o grupo que eu faço parte, faz parte também do Lucas Suja, que o Bó acabou me inserindo aí no grupo, né, e mas foi o primeiro contato que eu tive mesmo com o Tinta mesmo, né, com o essas coisas, foi com o Turma 44, que é um acril aqui do grupo, aqui da, da vila aqui, e no caso, aí eu acabei buscando uma formação mais acadêmica, né, virei professor, sou professor de artes em né, escola, né, e... Enfim, agora eu tento passar a caminhada agora para a molecada aí, ensinar um pouco de arte urbana para eles, um pouco de tipografia, trial-up, woodstyle, tag, enfim, todos essa linguagem da rua, né? E, e é isso, comecei em 99 mesmo, no grafite mesmo, e eu estou até hoje, né, pintando. E geralmente quando, quando um grafiteiro ele começa a pintar, né, ele acaba criando uma identidade visual. Então, minha identidade visual é uma, é uma freira, né, que é uma, uma freirinha, é que é um personagem que eu saio espalhando aí pelo, pelo bairro, lugares né, de São Paulo. Mas é isso. Tiago, aproveitando o gancho que você falou que você é professor, eu queria que você comentasse um pouco como é, que é a experiência de passar é, uhum. um conhecimento de arte, né, que eu acho que a arte meio... a arte salva a vida de várias pessoas, né, acho que não é diferente com vocês, acho que a arte deu uma trilha para vocês aí, deu... É, dá uma mudança de, de mentalidade, até de trajetória de vida mesmo. E você está passando isso para crianças, imagina, imagino, eu não sei exatamente. Ela está mostrando o livro aí. É, ah, daí é meu personagem. personagem. Ah, que legal! Obrigado, Paulo. <risos> tá dando uma ilustração. Mas eu queria que você falasse um pouco de, de, desse lado de passar o conhecimento, né? E como que é, é. Parece maluco hoje em dia, né, cara? Mas acho que hoje em dia a arte urbana ela é mais é, assimilada pela sociedade do que ela antigamente. Acho que antigamente, você, você falou que você começou em 99, talvez ensinar a T Urbana em 99 hum. tivesse muito mais preconceitos do que hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa aceitação dos alunos, até dos pais dos alunos também, e como que eles veem, né? Porque é o trabalho do professor na sala de aula, ali, você está ensinando eles, mas também o seu portfólio está na rua, né? você está na, tá nas paredes do bairro. É isso que é legal, Felipe. O que que acontece? É... Tem, tem vários lugares que eu acabei lecionando, como, como ONG, trabalhando em uma ONG chamada Instituto Alana, enfim, trabalho em colégio particular, trabalhando na faculdade, na, na FMU, né, durante muito tempo, eu saí um pouco antes da pandemia aí, né, e na realidade, a arte urbana, vem crescendo muito, né, como você disse, o preconceito estava lá atrás, hoje em dia, o grafite, a saiu dessa questão da rua e acabou se inserindo dentro dos museus também, né, a gente, o próprio arte cultura é, é um movimento aí que é um museu a céu aberto, né, como, como já deu para anotar aí, mas no caso ensinar, ensinar eu acho que que quando quando é essa parte de arte urbana, talvez ainda rola um pouco de preconceito, porque não tem como eu falar de, de grafite sem falar de pichação, aí eu acho que é aí a pegada que rola, porque quando eu começo a falar da, da tipografia, da letra, da escrita, enfim, e até construir as letras de grafite, né, aquela, aqueles trawap, ou o aquelas letras assim, no caso fica um pouco mais complexo, porque às vezes os pais dos alunos, ou enfim, a sociedade ainda tem muito preconceito com a pichação e não encara como arte, né, que na realidade eles criaram um novo tipo de alfabeto urbano. Então, não tem como eu falar que pichação não é arte, porque eles criaram um novo alfabeto. Então, eu acabo pegando um pouco da dentro da pichação e transformando em grafite, né, que é o famoso grapicho, essas questões todas, até a criação de personagem tudo mais. Mas, na escola, geralmente, esse trabalho de arte urbana é mais voltado para a ONG. Quando a gente fala da escola, no caso, é, é mais história da arte. Então, vou contar uma linha cronológica lá, desde a, a pintura rompética até a contemporânea. Eu tenho contando mais ou menos isso aí para eles, dependendo da faixa etária, da idade, né? no caso aí, a série que eles, que eles estão. Né? Mas, mas é isso. Infelizmente, aí, o, ainda existe um pouquinho, um pouquinho de preconceito ainda com relação a grafite, a, a, a puxação, mais ou menos nisso Eu já, talvez, talvez desculpa até estar tá me alongando, mas eu já fui enquadrado só pelo, ponto de, pelo fato de, sei lá, estar tá fazendo grafite em um lugar que eu não estava autorizado, um córrego, por exemplo, um muro de córrego, né, de, de, um, de uma autoridade colocar arma na minha cabeça e, e perguntar se eu tenho Minha arma, spray, né, não vou fazer mal para ninguém, eu estou pintando, eu estou expressando, ali o meu trabalho, eu estou tentando deixar aquele ambiente bonito, acho que não tem necessidade, né? eu acho que falta uma postura mais firme da, das corporações, no sentido de, de ensinar essas autoridades que o grafiteiro ele não é um não é um criminoso, ele está ali para explorar a arte dele. E foi exatamente isso aí que, até hoje, tanto eu quanto o Boy e outros grafiteiros aí sofrem, né, na rua. A, rua. a rua é um espaço né, para o grafite, ele quer dialogar com as pessoas. As pessoas não têm acesso a museu, as pessoas não têm acesso... É, é, enfim, você, você vai sair daqui, você tem que ir lá com o Masp na linha Paulista, né, para você ver o museu. E a gente aqui da região de São Miguel, zona na Leste, Extremo Leste, no Leste na mais próximo aqui, né, fica complicado, a gente tem que se deslocar para ir lá, então o grafite ele traz tudo aí para a gente, então a gente tem, faz uma galeria realmente a céu aberto, onde todo mundo tem acesso, né, são grafiteiros aí que representam bastante, principalmente aí, né, contando suas histórias de vida, enfim, uma série de coisas aí que cada grafiteiro e artista faz só dar um toque que o Manulo acabou de entrar aqui e saiu, eu ia puxar ele aqui, ele acabou de desaparecer, se quiser dar um toque nele aí, eu puxo ele de volta aqui, acho que ele tá voltando agora, deixa eu colocar ele aqui, assim que ele aparecer, a gente, ó, ah, pronto, e aí Manulo beleza mano? Boa noite, tudo jóia? Saúde grupo, de boa? De boa, estamos tá te ouvindo bem aí, prazer, vamos conversar com você, agora tá a turma toda aí, e tava começando, já que você entrou aqui, cara, a gente vai direto para você, pode ser? Fazer a pergunta já, de, de cara, assim? Acho que a conexão tá ruim, tá cortando, hein? Tá cortando? Então, tá. Aí, daqui a, fica aqui na conversa, a gente vai continuar a conversa aqui com o Boy, com o Chuck, e aí eu já passo já para te fazer uma pergunta já já, pode ser? É. A tá, meio, tá meio ruim lá, mas vamos lá, cortando agora, bastante. Gente. Mas, ô Boa, deixa eu te perguntar, velho, como é que vocês, como é que vocês se conheceram, é, você e o Chuck, especificamente? Você lembra o primeiro, o primeiro contato que vocês tiveram? Acho que o Chuck, é, eu colava muito lá na, na quebrada do Turma 44, que é inclusive onde a gente faz o evento. Se eu não me engano, acho que a primeira vez foi que nós turvamos foi lá, né, Chuck? Você estava pintando um carrinho, lembra? Acho que sim, o primeiro encontro é inesquecível, né, bom. <risos> <risos> Acho que esse aí foi a primeira vez que eu vi o Choke, né? Eu, eu, tipo assim, eu vi os trampos do Choke na quebrada, mas não sabia quem era. Assim como outras pessoas. Daí eu, eu, eu sempre colei lá na, na quebrada, né, mano? Daí eu vi o Choke lá, da ó, oh, o Choke tá ali pintando, mano. O cara é Choke, mano. E eu sempre vi os trampos comercial dele aqui na quebrada, os, os trampos de rua. Daí começamos a trocar ideia lá, foi cara caralho, o Choke é mó diferente, mano eu sei que era um mano alto também que eu tomo 44 os, os caras é tudo gigante mano eu falei você que tinha que era gigante mas aí foi esse primeiro contato que eu tive com ele ele já pintando a milhão ali fazendo os trampos e caralho você quer o B.O. <risos> e aí foi e, e aí vocês começaram, vocês já quem entrou no na crio de quem aí vocês montaram uma crio nova então o, o choc ele foi um, um, um dos caras que me colocou no Boca Suja Crio, ele não entrou no início, mas me colocou, acho que ele falou para o Manolo, ô, ô, tem um mano querendo entrar aí para o Boca Suja Crio tal, daí ele foi e me apresentou para os caras, porque o Tio que já pintava bastante com o Manolo, né Tio, a fazer uns trampo com o Manolo, eu conheci o Manolo, mas tipo, de rolê, ele filmava, era era trocava algumas ideias, mas bem pouca. Eu colava mais com o pessoal do Turma 44, que é da, da Criu do Tchou. Eu colava mais lá para trocar ideia, pegar as referências. Porque lá, tipo, chegava lá as revistas, eles tinham as revistas, eu ia lá para ver as revistas, pegar uma fita cassete emprestada. Então, tipo, a escola foi lá. Lá na quebrada, até onde acontece o evento. E aí, comecei ali, o Tchou foi me apresentou pro... falou pro Manu, do Boca Suja Criu, Daí eu entrei no Boca Suja, daí depois eu puxei o choque pro o Boca Suja aqui também. também. Demais, o Manolo tá, tá quase entrando aqui, torcer para a conexão dele melhorar, a gente já pergunta a versão dele dos fatos aí também, acho que interessante ele, ele contar. Mas aí, eu, aí eu, vou, eu, vou, eu vou querer situar também aqui, enfim, para quem é, é, um, é um podcast, uma gravação de um vídeo aqui que é visto, sei lá, em qualquer lugar do mundo, né? É, eu queria que vocês situassem exatamente onde é que fica o Jardim Helena, para a galera entender também, né? porque acho que tem essa... A gente falou pô, no começo da conversa que eu estava falando, né? que a gente quer dar, dar luz também, a arte que existe em cada canto do Brasil, em cada canto das periferias, e eu queria que você falasse exatamente onde é que fica o Jardim Helena. O Jardim Helena ele é o último bairro da Zona Leste de São Paulo. Ele está situado na divisa de Guarulhos e Itacoá. O Jardim Helena ele começa aqui no Parque Paulistano, ele vai até o Jardim Romano. O Jardim Romano já é a divisa Itaquá. O Jardim Romano ele faz parte do distrito que é o Jardim Helena. Muitos pensam que ele faz parte do Itaim Paulista. E... Só que aí ele faz parte ainda do distrito do Helena. Esse é o último bairro. Aí começa, os últimos bairros são: vai, vem Jardim Helena, daí vai subindo, né? Itaim Paulista, Guaianazzi. Daí vai subindo no sentido de São Mateus com os últimos bairros né da borda que fazem uhum. essa divisa São Paulo E aí cara até é, até a, a própria palavra periferia né tipo é periférico a, a, ao que existe no, no centro né Essa uhum. existe uma existe essa é, essa concepção da cultura que é consumida que eu tinha falado né só da ponte para cá e não da ponte para lá é, mas, assim, tem uma cultura muito efervescente é, acontecendo, principalmente, eu, eu acho que principalmente realmente nas periferias, que é uma cultura que, digamos assim, essa galera, a parte mais elitista talvez das, das cidades, não estou falando só de São Paulo, não, acaba não acessando, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa importância da, da, de movimentos culturais como o de vocês para áreas periféricas, sabe? É... É, você falou uma coisa que eu achei muito legal, aí, que é tipo, o Arte Cultura na Quebrada é um museu a céu aberto, As é pessoas que não têm né, acesso ao museu, a gente no Arte Fora do Museu, o próprio nome né, é meio autoexplicativo, uhum. a gente acredita que existe arte fora do museu, você não precisa passar numa catraca para é, consumir arte, a arte está aí na rua, cara, uhum. está em qualquer lugar mesmo, existem artistas uhum. incríveis, e acho que vocês são exemplos também dessa enfim, de, desse rol de artistas que existe na, na periferia de São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância de grupos é, coletivos, assim como coletivos de arte como de vocês, que enaltecem a arte urbana. E periférica ainda, né? É. É, então, voltando também, ó, essa parte do bairro, Felipe, o Jardim Helena, Jardim Romano, ele é, ele é visto na mídia quando... A, aqui é um bairro que dá enchente O Jardim Helena é bem conhecido pelas enchentes, né E aí nós fizemos um trabalho no, no Jardim Romano lá em pena e aí a Globo foi filmada Aí a mina da Globo perguntou pô mas aqui eu conheço esse bairro mas é você conhece porque é um bairro que vocês vêm filmar sempre quando dá enchente é raro vocês virem filmar um artista do bairro né local Daí ela ficou ah, pior que ela. Ah, daí ela foi lembrando da enchente que ela tinha cobrido até, né? Uhum. Ela fizer uma matéria, eu falei, tá vendo? Às, às vezes é conhecido o bairro só, só pelas coisas ruins que acontecem. Às vezes as coisas boas, né, mano, que a gente faz, não é bem vista. Uhum. E aí, voltando esse lance da, dos eventos periféricos, pra gente é, tem essa importância de levar a arte onde, não, onde o governo às vezes não chega. Isso aí, nós sempre teve essa essa preocupação né assim como a escultura na quebrada existem outros coletivos que fazem esse mesmo movimento inclusive que a gente participa a gente tem esse contato com os artistas que organizam e a importância que tem né igual que a gente chega a fechar praticamente o bairro para fazer um evento são hoje são 14 quarteirões de rua Caramba. então nós praticamente fecham um bairro inteiro para fazer o evento mano. e é gigante Aí você vai perguntar se vocês têm apoio da prefeitura local? A prefeitura local, às vezes, ela quer, quer, quer apoiar, tipo, ah, eu vou apoiar vocês se vocês apoiarem meu candidato. E às vezes é um candidato que nós nem faz uma das ideias dos caras, né? Só o que os caras pensam, né? Não pensam, não, vamos fortalecer. Vamos ajudar os caras também, né? Mas nem, nem pensa nisso. Tipo, eles querem, querem algo em troca, mano. E às vezes essa, essa, nós temos essa dificuldade aqui na, na comunidade né mas aí nós sempre, nós sempre faz mano Eu nunca deixou de fazer só não na pandemia que nós deu esse tempo e nós participa de vários tem citam muito o beco do Batman por ser central mas tem outras galerias gigante tem a galeria do Opni, o Favela tem a do, do Nery lá em, no Grajaú tem dos meninos lá do Burgos, que é o Perusferia, Peritubo em cores, tem o Taipas, assim, são várias galerias nas quebradas, né, mano? Isso é a importância. Bom, só, só acrescentando a fala do Boa aí, o Felipe, é, eu acho que o Boa foi, foi bem coerente nas fala, na fala dele, acho que o os coletivos ele faz o papel aqui de políticas públicas, né? Na realidade a gente acaba é, fazendo coisa que, que a prefeitura não faz, enfim, sentido, né? Então, com essa, com esses coletivos, né, Que a gente se, logo no começo aí, é, foi buscando apoio de tinta, apoio disso, apoio daquilo, tal, essa correria toda, mas é para deixar o bairro um pouco melhor, né? Nesse sentido, né? é tão difícil né é, eu quando trabalhava bem mais voltado ali no centro na liberdade e eu falava aqui que era daqui do Jardim Helena Itaim essa região aqui mas o pessoal sempre confundiu Itaim Paulista com Itaim Bibi né e, e sendo que o Itaim Paulista é um bairro bem mais antigo né do, do Itaim Bibi mas enfim é essa visão que eles têm né do, dessa questão do, do bairro e o bairro aqui é um bairro que eu tenho bastante orgulho de, de morar, né? Na realidade, eu cresci aqui, conheço todo mundo, conheço bastante gente. E, e quando é, nós pintamos na rua, a ideia é para deixar o bairro bonito, né? Para dar aquela cor, aquela, aquela questão toda. Você falou a questão da, do, das catracas, né? Que qualquer lugar pode ser um museu. É, realmente, né? qualquer lugar pode ser um museu. Quando, quando eu me referia a respeito da, da gente ter que sair daqui lá para o centro né para ver os está um museu no caso tô falando mais de artistas europeus, no caso né que tem a, a sua essa questão ali de de, de, de, de ser aceito né, apesar de nós também estar buscando esse espaço estamos sempre buscando esse espaço né foram um artistas, é muito valorizados artistas estrangeiros, artista de fora né o europeu nesse sentido e a periferia às vezes é esquecida por conta disso aí que o acho cultura né, tanto a arte cultura quanto os outros coletivos que fazem parte aqui da zona leste enfim zona sul zona oeste nesse sentido a gente a gente tem os nossos artistas também que merece esse espaço e através desse espaço aí né e de valorizar a quebrada que é isso que a quebrada precisa né, precisa precisa de representatividade e é isso que a gente tenta buscar aí no, no evento no Arte Cultura na Quebrada cara eu tô total de acordo acho que a gente tem uma mentalidade muito parecida aqui no Arte fora do Museu e vocês a gente desde o dia 1, um, assim a gente quis colocar em pé de igualdade o grafiteiro que começou ontem e o brecheiro sabe então assim, não, são pessoas que... é são Oi. pessoas são pessoas fazendo arte cara e, e não importa onde a pessoa esteja fazendo arte sabe tem que valorizar, e é isso. Uma pessoa que está começando hoje pode ter um futuro brilhante aí, e a gente tem que dar luz a essas pessoas, incentivar. E, e, e é isso, né? a gente está falando de arte, arte e cultura na quebrada tipo, o nome também é muito autoexplicativo, que nem o arte fora do museu, né? É, vocês colocam luz no arte e cultura que existe na quebrada. eu acho muito legal, porque vocês estão é, levando a arte e cultura na quebrada, né? Para quem está na quebrada, mas ao, ao, ao mesmo tempo vocês chamam a atenção para quem não está na quebrada. Você, assim, cara, existe arte e cultura lá? Eu preciso conhecer quem são esses caras que estão fazendo isso lá, porque essa galera não acessa, né? Isso, né? A galera que confunde tá em bibico e está em paulista, né? Tipo, não não tem noção de onde vive, assim, não não sabe que só conhece o bairro por enchente, não sabe que tem artista lá, sabe? Não sabe que existe uma cultura florescendo nesse lugar. Então eu acho que o, o trabalhos trabalhos como esses de vocês é muito bonito. Eu acho que é, é essencial isso que você falou tipo, de é, políticas públicas, né, cara? aí é, é, você acaba fazendo uma coisa que não, enfim, seria obrigação obrigação do, do governo, né, do, do estado? E aí, vocês acabam incentivando, né, colocando um, um, impulsionando a cultura local e e a galera não, não, não tem muita noção disso de como impulsiona também a economia local né como que o a, todo o entorno acaba se envolvendo com isso né acho que é mais o essa questão de do arte cultura ser agente de pressão né a de pressão do, é, do governo né e tenta pressionar de certa forma mas como é que a gente vai pressionar né é, através de, sei lá, de, de fomento, não sei, alguma coisa mais ou menos no sentido aí para poder buscar recursos, para poder fazer um evento tão grande desse jeito, porque não dá para fazer. Acho que o ele criou uma dimensão tão grande, como a gente reuniu aí, a gente sempre comenta sobre isso, que, que não tem como, né? A gente tem é, é muito. É DJ, MC, é, é vários quarteirões, que não tem como ser só com a ajuda dos moradores. Então, no caso aí, o arte cultura é a gente de pressão, o governo, para eles ajudar, né, a, a montar né, esse, esse evento e trazer lazer e cultura para a comunidade. Quando eu falo cultura para a comunidade, é complicado, né? Até o Manu ele sempre ressalta que cada um tem sua cultura, né? Cada um vem aqui com a sua cultura, então não dá para falar trazer cultura, né? Cultura é o cara já veio do Nordeste com a cultura dele, o cara, e é muito legal essa, essa fala do Manu, inclusive, queria até que ele tivesse aqui para acrescentar, porque ele sempre traz isso daí, mas realmente é para refletir, né? cada um tem sua cultura, o que, que a gente faz? A gente acrescenta, mas a gente traz coisas que, às vezes, eles não têm acesso, né? nesse sentido, aí por isso que esse evento foi criando uma dimensão tão grande, né? que é conhecido aí em todo São Paulo, pelo menos que que pelo menos todo lugar que eu vou quando eu falo faço parte do coletivo é, a galera fala não, nossa que legal tal Poxa, teve uma vez que fui levar um fly lá na galeria do Rocket, tinha uma, uma moça me convidando para o evento <risos> eu falei não eu faço parte da organização também entendeu mas ela falou nossa tem um evento muito legal tal e me deu fly tal assim e fui não faço parte mas é muito legal esse reconhecimento assim sabe do do evento né é isso Cara, que ano que é, vamos falar para os primórdios lá? Como é que vocês se, tiveram a ideia de fazer o Arte Cultura na Quebrada? E queria que vocês falassem do, do primeiro evento, né? O qual falou que é para hoje vocês estão fechando praticamente um bairro inteiro aí para fazer pintura, né? Fazer ações. Mas como que foi esse, é, o embrião disso aí, né? Como que foi o primeiro evento do Arte Cultura na Quebrada? Deixa eu ver que eu, eu acho que tá faça foto aqui. Tiver faça a ilustração aí, mostra para nós. O primeiro, o, o, o primeiro muro. Uh, é, desse lado aqui. Esse foi o primeiro muro do, do Arte e Cultura na Quebrada. O que sempre fez o Bob Marley. Esse é um dos primeiros muros. A gente se organizamos, Teve um evento, acho que umas, duas semanas antes, que rolava aqui em São Miguel. Aquela um encontro de hip hop. Aí sobrou uns materiais, sobrou latex spray. Daí o Emes me ligou no, no domingo. Oh, vamos pintar aqui na quebrada. Daí eu fui, levei um pouco de tinta. Daí ele já tinha um latex lá, daí colou o ger, o RV, eles estavam, acho que estava o RV, o Domen e o Grilo pintando em Arujá. Eles também tinham a tinta do fundo, daí colaram junto, daí começamos a pintar. Daí isso aí. Esse foi o primeiro start, é o primeiro muro que a gente conta, né? Conta como se fosse o primeiro evento, porque realmente rolou um evento. Paramos a rua ali, o RV Tchumaparaty, colocou no meio da rua, ligamos o som, um churrasco. Daí, do nada, mano, começou a vir gente os moradores local. o tipo, tá, que está acontecendo ali na esquina? né? Automático. E aí, desde então, lá tinha muito muro que a gente pintava, né? Aos finais de semana. E aí, eu e o Emes, ah, vamos pegar um dia, tava tomando uma cerveja com ele, ah, vamos pedir os muros, mano. Ele falou, não, mas pra quê? Pra nós fazer um evento. E ele é evento, mano. É que ele não era bem visto lá pelos moradores, porque os moradores não gostavam, porque os caras da esquina faziam mal muvuca, né, então muitos moradores... Tinha aquela cisma, não, os caras, é tudo bagunceiro. Eu falei, não, mano, vamos pedir. Ele pegou um papel, uma caneta, nós né? saiu pedindo os muros. Isso aí pra acontecer o segundo evento, né. Daí, pã, liberou um, outro não queria, um liberou. Daí foi indo assim, um liberava, um não queria. Daí eu falei, mano, já tem muro pra caralho agora. Puta Agora vamos correr pra organizar, mas só que tinha muito muro, era muro grande. Eu falei, ah, vamos correr atrás da tinta. Daí eu dei um salve, eu comecei a ligar para as empresas de tinta, então nós tava fazendo um evento, precisava de um apoio. Ah, eu não consigo mandar, vocês tinham que ter o CNPJ, blá, blá, blá tipo já dificultando da eu, eu liguei no nino da ral tinta eu liguei na loja que eles vendiam a tinta chama ral preto Muito, a maioria dos grafiteiros conhece essa tinta que ela dá um brilho ela lembra um pouco o spray então você economizava às vezes quem fazia a letra pintava a caixa com a ral preta e só contornava porque o brilho dela era igual do spray Isso é tipo acho que desde 2000 2003, ele já vendia ela, e muitos grafiteiros usavam. Daí eu liguei pra ele e falou, mano, encosta aqui, vem pegar umas tintas. Não, putz, será, mano? Daí o Emes que foi buscar, o Emes foi, buscou, trouxe a tinta, começamos a pintar os muros, aí desde então, tipo, esse foi o pontapé, e o Nino virou parceiro, é parceiro, no... é parceiro da gente desde 2007. Teve o último, o último que nós fizemos, ela não tinha verba, ele mandou Duas barricas de 300 litros para nós de tinta. Oh. É, se não tiver uns caras para fortalecer, difícil, né, cara? Ou... Muito complicado. Na e verdade, aí, né? o... uhum. Felipe, nós chega a gastar entre 600 litros a 700 litros de tinta, mano. Para pintar os muros. Ué, coisa Acho, que... Acho que tem uma coisa muito legal do, do articultura... Acrescentando a fala do Boaê, acho que o Arte Cultura, nós somos um coletivo aí, oito pessoas, no caso aí, oito integrantes, mas o coletivo é muito mais do que isso, né? Acho que os moradores, unindo a galera que apoia aí, né? Enfim, eu acho que o coletivo Arte Cultura na Quebrada é todo mundo, né? Tem alguns representantes, na realidade, mas o coletivo é isso, o coletivo é a comunidade. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, Felipe, é, é que teve um projeto né, que o Bob pode até esclarecer melhor aí na fala dele mas quando pegou um, um dinheiro né, e comprou material de construção para rebocar os muros da casa dos moradores isso foi, eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu vi no projeto de pagar os próprios moradores para rebocar o muro da casa para nós pintar e grafitar ou seja, ali foi o. Acho que foi o ponto forte do, do projeto, porque você estava dando é, um muro liso, uma dignidade né, do, do cara, do, do muro está tá muito bonito, e além de, de, de montar um belo painel. Acho que essa, essa ideia aí foi crescendo bastante, inclusive de, de render né, de, de, um, de um morador no evento vender, sei lá, hot dog, batata frita, churrasco de trazer né, benefício para a comunidade. Eu acho que a Cultura, além de, de montar essas, essas pinturas, né, de cada grafiteiro vem lá do seu tema, lá, tudo mais, é trazer benefício para a comunidade assim. Né, do cara montar lá sua barraca e ganhar o seu dinheiro no dia do evento. E eles estão cobrando, hein, Estão cobrando ah. esse ano. <risos> Ontem eu fui comprar churrasco lá no, no rapaz lá, ele falou, poxa, esse ano vai ter, meu. Ele chega a arrecadar 3 mil reais no evento, ele estava contando para mim, é uma grana que, que ajuda bastante né, nesse sentido. O cara, cara tirar tudo isso num dia, porque a, a, transita muitas pessoas. Né? Então, vende muito. Né? Então, nessa, nessa história toda, quem sai ganhando aí é a comunidade, os grafiteiros é... É, um, é uma consequência né, do, do faz trabalho. nós faz é. a festa... Por grafite, né, mano? É. E junto os quatro elementos, né? Acaba juntando os quatro elementos e muito mais do que isso. É isso que eu ia falar, né? É, é, é muito raiz de hip-hop mesmo, né, cara? O na é né? O início é, é bem bem a raiz lá atrás. Começamos no grafite, daí veio o Ninjinha, b Boy, Big do nada. Hum. Daí eu tinha uns MC lá na rua. Pegamos um som, DJ já estava, aí do nada virou um encontro de, de hip hop, não que era para ser só o grafite já viu, começou o encontro no pontapé inicial, desde então né, nunca perdeu essa raiz né, de ter os quatro elementos. O que eu acho é, é interessante, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas parece que é tudo muito orgânico no Arte e Cultura na Quebrada, né? Vocês se reuniram porque vocês tinham uma, uma afinidade um com o outro aí, a galera se reúne. Vamos pintar, puta vamos pintar algo, algo maior, vai juntando uma galera, como você vai ver, é isso, é o tiozinho que vai montar o, o barraquinho do cachorro quente ali, é alguém que cola para fazer uma rima. É, organicamente, essas coisas surgiram, é, é, é uma auto-organização né, de um é isso. Na, é Nós começamos, começamos a organizar, organizar mesmo o evento, hein? acho que a partir do sexto ano. Tipo, houve essa necessidade de, tipo, vamos organizar realmente. Começou Bom, a ficar grande. Vamos. É, Vamos colocar a atração, vamos pensar nisso, vamos mudar aquilo. Aí começamos a se organizar. Tipo, ó, você vai cuidar dessa parte, você faz isso, o fã faz aquilo, a Angélica tira a foto. E começamos, tipo, uhum. se organizar, né? Aí começou a crescer. Está em 14, já está indo 14. Esse ano seria a décima quinta, só que vou deixar para fazer, vamos deixar para fazer a décima quinta no ano que vem pra fazer uma festa bonita aí de 15 anos. E é assim, mano, começamos essa organização, é, como o Tio aqui disse, vários moradores ajudam a gente, outros não. <risos> mas é legal ter essa troca, porque, assim, às vezes nós está pintando lá o, o, os muros, eu falo nessa parte de organização, que às vezes o morador não oferece uma água, um ou outro oferece, traz, a gente compra também, isso aí não, não, não dificulta em nada, mas a, a conversa, tipo, tem o pessoal que vem pintar de fora, tá lá tomando a caipirinha, comendo esse peitinho de camarão, e nós, mano, quando você descolou isso aí, que aqui não vende? Não, a moradora que me deu, nós, fica, tipo, aquela moradora te deu, mano, é meio estranho, e é da hora, eu acho isso da hora, é essa... essa responsabilidade que eles têm de tratar o visitante bem, mano, isso, isso é. É, da, é da hora, de dar um prato de arroz, eu, mano, que da hora. Às vezes é um morador que vem curte tanto a, a, ou não troca muita ideia com a gente, tipo, recepciona quem vem de fora bem, mano. Mas isso, esse é. exemplo que você tá dando é muito legal para quebrar esses estereótipos de periferia, né, cara? Tipo, sim, sim. É, você, é, você é muito bem recebido, né, cara? Então, acho que tem um, tem um pouco desse... É, esse, é quase um Brasil que não existe mais, assim, sabe? De, tipo, receber as pessoas, né? Tipo, pessoa nova no bairro, né? Acho que tem um... Visitantes, isso é muito legal, cara. Quando, quando gente... você falou, desculpa, avô, é rapidinho. Quando você falou que que é quase orgânico, né? Do, essa questão né, de de junção, né? Do, dos moradores e tudo mais. Tem tem um cara que faz caricatura lá no desenhando as crianças. o Cara fica desenhando horas e horas assim, tipo horas, e horas. Tem tem gente que faz pintura no rosto das crianças e os moradores começaram a ver isso né que tá tratando bem as crianças do bairro e outra é o que de um tempo para cá no, no arte cultura é tá vindo uma galera cortar cabelo então os cara fica cortando cabelo meu. assim juntou a galera dos do salões próximos daqui e tá você tem aí bo, a imagem é que legal é, ó, esse daqui é o Sandro, o Sandro faz caricatura, tá bom, desenhando, as crianças e tudo mais. Mas o cara fica cortando cabelo, meu, e, e a fila é enorme, assim. Então, a gente, no caso aí, é, teve, um, teve um evento, eu não me recordo qual, mas, poxa, já era, tipo, nove horas da noite, o cara cortando cabelo. Né? Tipo, faz Por aquilo aí? ali, né, preguesso fantástico. Então é mais ou menos essa ideia, sabe, de eu dar meu melhor. Hoje é o dia do arte e cultura, então a gente tem que ter paz, união, tocar ideia e e é isso, né? Acho que acho que o coletivo é como eu disse para vocês agora há pouco. Eu acho que é essa junção de tudo, né, Felipe? Eu acho que, que eu acredito aí na na comunidade e pessoas de outra comunidade vêm para a comunidade, assim como a gente vai para lá também. Né, essa troca, essa teia que, que, que vai passando aí, né, aqui em São Paulo. Né? Esse livro aqui, Felipe, aí depois o Felipe, depois eu vou mandar para você. Quero muito aí uma edição, com certeza. Esse, esse livro aí teve um teve um lançamento, né, e nem a gente esperava tantas pessoas, mas lutou lá quando foi quando foi o lançamento. Mas é isso, na realidade, esse livro é um, é um troféu do que vem acontecendo todos esses anos aí, é um registro, né? contando desde a, uma linha cronológica, desde o começo do primeiro mini-evento, né, do primeiro muro, até os, não vou falar os dias atuais, mas bem próximo mesmo, porque a gente parou dois anos, aí, por conta da pandemia. Mas tem muita coisa legal aí, deu bastante folha, no sentido de entrevista com os moradores, os moradores falando bem do evento. Teve morador que falou mal também, porque eu acho que, que é isso, acho que você tem que abrir... Né, para todo mundo, se está falando, se, se não está gostando de alguma coisa, e a gente vai corrigir isso daí depois, porque o, o horticultura é exatamente isso, né? tentar melhorar cada ano. Então, se alguma coisa não está agradando, a gente vai tentar melhorar, ver o que está que para fazer, para agradar todo mundo aí. Bom, acho que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas a gente tenta, de certa forma, tentar fazer o melhor possível para essa comunidade que merece, e é uma comunidade sofrida, Aqui o povo da Zona Leste é sofrido, é um povo guerreiro que pega esse calmão viana, esse trem lotado e vai esmagado. O cara toma banho de manhã e vai esmagado dentro do trem chega todo cansado chega, cansado. chega 10, 11 horas da noite. E é uma galera que merece esse, esse dia de lazer. E quando a gente fala do arte cultura, não necessariamente é o último domingo de agosto. Ele começa uma semana antes e ele vai sendo segunda, terça, quarta e durante a semana inteira e ele fecha no domingo. Né? é isso que eu acho cultura, então é tipo como se fosse é, não só o não um único dia, né, tem um grande fechamento que é, que é no caso no do domingo passar a palavra para vocês tio, o Tio, que, o tio esqueceu de falar de uma reclamação que é dos moradores e de quem participa do evento que eles hum. reclamam que só acontece uma, acontece uma vez ao ano, essa é a reclamação que nós mais escutamos, tem que, é que fazer mais mano, ou oh, oh um já dá uma dor de cabeça imagina fazer dois três no, no ano ah, vai ser versão inverno versão verão inclusive Felipe mas é, é tudo questão de conversar né Bob porque é, já é uma maior luta conseguir banheiro químico essas coisas aí o pichador vai lá e acaba fazendo umas master, e tal isso gera problema mas é tudo questão de tocar ideia falou o ano que vem como é que a gente vai com com isso conseguir banheiro para vocês, para todos nós, né? A pessoa se conscientiza, se conscientiza, né? Nesse sentido. São só várias coisinhas aí que a gente vai corrigindo. Uma coisa é que rolava lá, e eu acho que isso daí foi melhorando bastante, era que as barracas estava crescendo desordenada, né? Então, estava tomando espaço dos grafiteiros. Então, de colocar uma barraca no muro, isso daí, aí durante as reuniões que a gente fazia, a gente teve a ideia, na realidade, de montar uma rua só de barraca. Então, virou... Né, tem uma rua lá, determinada rua, que é só barraca. Então, Sim, você vai é, montar é, sua barraca lá. Ficou é. uma forma mais organizada, né? Então, a pessoa já sabe que ali tem uma parte só de comida. Né? Então, é exatamente isso que a gente tentou organizar aí no, durante esses anos. Cara, eu imagino que... De, de, de, que momento que vocês começaram a perceber que estava grande o evento. fosse assim, cara, a gente de fora está vindo visitar. Isso deve ter acontecido, né? Sim, sim. Começou a ouvir um pessoal. Quando veio, acho que um, um pessoal do México, quando veio na primeira vez, na última vez veio também, veio o Yuca. Na primeira vez veio o senhor Brian eu Falei, cara, é logo o mano do México. Ele mandou mensagem, nada. Ele falou, mano, eu tô em São Paulo, eu quero colar no evento. Espanhol falando espanhol. Eu falei, ô, oh, que da hora, eu falei, cola, mano. O evento uhum. é aberto. Só que já tinha vindo o pessoal do Chile, é, acho que não, no mesmo ano veio o pessoal do Chile, mas só veio no rolê mesmo, para conhecer, tava aqui em São Paulo, mano, encostou para conhecer o evento, filmou até, e é da hora também a cultura, né? Tipo, igual esse mano que tava do Chile, ele tomou um choque, que ele viu o pessoal tomando uma cerveja na rua, ele falou, caramba, e a polícia passando, porque no Chile, onde ele mora, ele falou que não pode, né, mano? Ele estranhou, ele falou, pô, a cultura aqui é bem diferente, mano. Ele em choque de tomar uma cerveja na rua, no meio de tomar um enquadro, né? Porque lá, ele falou que lá é proibido, os caras levam até preso. Uhum. Ele falou, pô, tá da hora o, a cultura, né, local, mano? E aí começou a vir o um pessoal de fora. De outros estados já estavam vindo, vem direto, o pessoal bate cartão do Rio, da Bahia, Curitiba, uhum. vê os meninos do Sul, Rio Grande do Sul, Nordeste vem em peso. É, começou a vir esse pessoal de fora, por isso essa preocupação. Eu tava de não fazer o evento agora esse ano, por conta de fazer algo rápido e talvez, sei lá, quando a minha volta aí, o pessoal comprou passagem, tem que cancelar, tá mó treta. O Wesley tava conversando comigo que ele perdeu uma passagem, e aí é dinheiro que você gasta, né, mano? É bem complicado essas situações, né? Aí é, é o que eu pensei, pá, tipo, ó, vamos deixar pra fazer uma festa bonita aí em 2023, sim, sim. que até lá torcer pra estar tá bem calmo, né, mano? E já de, talvez diminuído bem a pandemia, clique ainda no do jeito que vai, não, não vai acabar assim tão rapidamente, né? mano? Bom, tomara, cara. Eu tô curioso, tô espero com o meu convite. Aliás, hein? Por favor. <risos> quero ir com certeza. É... Mas eu, quando eu fiz, eu perguntei gente de fora. É, eu até pensei em gente de fora do país, mas assim, eu imagino que virou uma coisa meio de é, é, Esse papo que a gente tava falando, né? Da... Da galera dessa bolha do centro de São Paulo que não conhece a periferia. Tem uma galera que talvez tenha ido pela primeira vez no, na, no Jardim Helena. Né? Isso deve ter, ter acontecido também. Sim, é, veio. É, voltando na pergunta, veio o pessoal de. de vem, né pessoal de outra, tipo, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, <risos> igual o Tio que comentou. Nós ia fazer. Não que nós ia fazer a divulgação no centro, nós deixávamos alguns cartazes nas lojas de, de grafite e de hip hop que era essa a ideia de trazer esse público para conhecer mas aí começou a crescer. o pessoal vinha pegava a fly com a gente para levar pra outros rolê mano que inclusive sim. inclusive tipo acho que tem um que uns umas quatro quatro edição mas parou de fazer o fly porque também a internet ajudou um pouco então nós só soltava na internet tipo, só soltava a programação agora Tipo, era meia hora, já dava, tipo, 200 compartilhamento. Tipo, foi bem rápido o crescimento, né? E nós começou a ter esse público no evento. E é um público que... meu, Onde a gente vai, o pessoal fica, Ei, vai ter um evento esse ano? Vai ter evento esse ano? Eu acho que o Chuck, todo mundo do coletivo, esteja até cansado de escutar isso. Vai ter um evento esse ano? Eu, eu olho no, no, no Instagram, tem mensagem. Vai ter um evento esse ano? <risos> 2023. É. Cara, 2023 vai ser tipo o carnaval desse ano aqui, é <risos> verdade, vai represado e vai querer aproveitar. É, caras, eu estou chegando quase no final da nossa conversa aqui, faltam uns oito minutinhos aqui para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, vou fazer para vocês dois e aí cada um responde a sua maneira, tá? É, que É uma pergunta que a gente faz para todo mundo, não é de hoje, desde que a gente começou o do Museu lá desde, desde 2011, é, vou me repetir algumas coisas aqui, mas é isso. A gente acredita muito no poder transformador da arte, né? Como que a arte muda a vida das pessoas, é, cara? Só a gente pensar na pandemia, o que seria a pandemia sem a arte, né? E aí a arte desde a novela até um Netflix, é, um gibi, qualquer coisa que ajuda a você te tirar a sua cabeça dos problemas da, da, da vida. Né? Então acho que a arte tem um poder transformador e a gente conhece muitas histórias, vocês devem também conhecer muitas histórias, de pessoas que foram impactadas pela arte, é uma música que muda a vida de alguém, é um filme que muda a vida de alguém e é um grafite que muda a vida de alguém também. O trabalho que vocês fazem é um trabalho que impacta, muito, tem um impacto muito grande no, no, no, é, no bairro de vocês e eu acredito que tem um poder transformador também enorme. Assim. Então eu imagino hum. as milhares de pessoas que vivem aí e que passaram por aí durante os eventos, que foram impactadas e transformadas pelo trabalho de vocês. E a pergunta que eu vou fazer para cada um aí, aí fiquem, fiquem à vontade para cada um responder a, primeiro, é, escolham aí quem vai responder primeiro, é, eu queria que vocês contassem alguma história é, de alguma vida, algum, alguém que foi impactado, foi transformado pelo trabalho do Arte e Cultura na Quebrada. Dois ontem aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Quer falar? Bom, eu falo. Quiser pode falar, quiser falar. Eu acho que, acho que não só uma, né? acho que várias pessoas, várias pessoas. É, como eu disse para você, eu trabalhava numa ONG chamada Instituto Talana, ONG aqui na, na Zona Leste mesmo, e eu dava oficina de grafite, né? Eu acredito que essa molecada, que eles ajudavam a pintar o fundo do muro lá, e de certa forma, impactou, né, de vários alunos aí, de, de algum tempo atrás, hoje, hoje eles são grafiteiros, hoje eles trabalham, sei lá, como cartazista, outros viram tatuador, né, e a arte, né, que eu tentei passar em sala de aula, ver para a prática, né, para os muros ali, e de certa forma, acho que não só os meus alunos, mas como os moradores, enfim, tem uma série de, de coisas aí, e ela vem impactando ainda, né, a ideia é essa, né, de de sempre transformar as pessoas né? é, de certa forma de certa forma aí eu me sinto privilegiado acho que de, de fazer parte desse coletivo inclusive Felipe eu agradeço aí pelo pelo convite né, de você tá abrindo esse espaço aí para a gente contar um pouquinho da, da nossa história da nossa trajetória mas é exatamente isso da gente é, tentar levar um pouquinho de transformação na realidade vai mas se transformando, né? É tudo questão de um tempo. E mudando a cara do bairro e mudando as pessoas também. Né? De, de certa forma. Tranquilo, bom. Legal. É, tem várias, várias histórias. Vou recapitular uma. A gente faz, além do Acho Cultura na Quebrada, a gente organiza outros eventos no bairro, que se chama Quebrada Session. Esse é um projeto que a gente teve o lance de fazer eventos no bairro, né, tipo Parque Paulistano, Vila Mara, nos pequenos bairros do distrito. E nós fizemos um no Jardim Helena, que ia é participar do com sapiência, os meninos do Mental Abstrato, e aí eu convidei o Pablo, que é o PBL, né, ele, tá, ele já cantava rap, fazia clipe, inclusive ele filmou o evento, tirou foto. Foi mano, você vai se apresentar lá, daí conversamos tal. Daí no dia foi até o pai dele, mano, o pai dele foi lá no evento pra curtir o show, ele se emocionou, mano, tá ligado? Daquele choque, dele, tipo, porra, mano, ele, ele tentava lembrar da voz que ele não conseguia a emoção do pai e de estar cantando num evento grande. Ele até comentou, ele falou, mano, eu nunca cantei, mano, com um público assim, mano. Eu falei, caralho, Pablo. da hora, mas é isso, mano, você tem que quebrar. Daqui um tempo você pode cantar num palco grande, tá fazendo um mega show, mano, você tem que quebrar, e ele ficou muito emocionado, eu nós da, dar da, o apoio, né? Foi não, mano, continua, tenta continuar. E boa emoção, mano, deu, tá ligado? Não só nele, mas na gente, né? Pô, da hora, olha é, é, é o que a gente tá fazendo, né, mano? Tipo, dar aquela oportunidade, mano, mostrar o som dele, ao mesmo tempo ter a presença do pai, que é da hora, meus pais colam no evento, quando eles vão, tipo, daquela emoção. Além de dar força para a gente, né, os nossos pais, a maioria vai, pai e mãe, dá emoção pra nós, dá força, tipo, nós sente bem, né, tipo, porra, minha família tá vindo curtir um evento, que ao, que ao mesmo tempo, os tempos quando a gente começou achava lá evento de maloqueiro, às vezes tinha esses estereotipos, né, que às vezes nós conseguimos quebrar. Isso é da hora, essa é a emoção que a gente também sente, né, mano, de ter às vezes nossos pais familiares junto ali no evento, Fala, porra, mano, não tô fazendo algo por fazer, tô fazendo algo que emociona a todos, né, mano. Eu penso bem isso aí também, mano gente eu vou falar que vocês emocionam mesmo assim o evento de vocês é falar que o arte cultura na quebrada além de levar a arte cultura para a quebrada mostrar a arte cultura que existe da quebrada para fora da quebrada vocês também transformam os moradores da quebrada acho que com certeza absoluta e, e eu acho também que vocês transformam muita gente que tem acesso a isso aí, acho que quebram os estereótipos é, essas barreiras que existem que são invisíveis, mas nem tanto assim, né? É um trem que que, que, que é muito distante, que é, que separa, né? A, a periferia do centro são barreiras de preconceito, de racismo, de várias coisas. O trabalho de vocês é incrível. Acho que é, é necessário. É, eu acho que tem mais, tem, por mim também. Acho que teve, sou sou da, da cota dos moradores que reclamam que tem um só acho que seria legal ter mais de um com certeza mas já é ótimo o que vocês fazem e é isso a gente vive num país onde as oportunidades são pequenas e atitudes como as de vocês são são gigantes cara parabéns é, só tenho a agradecer novamente eu que agradeço na verdade pelo papo que a gente teve aqui espero que a gente se encontre ao vivo em breve com certeza em agosto do ano que vem eu, eu estarei lá no Jardim Helena para gente tomar uma cerveja e, e curtir um pouquinho e, cara, para finalizar, vou passar a palavra para vocês aí. Se vocês quiserem fazer um fechamento, fiquem à vontade. Ah, vou agradecer o convite mais uma vez aí, pelo Felipe. É, agradecer a todos e todas as artistas que fazem parte desse movimento, desde o do, do, do grafite, a DJ, a Brigil, o B-Boy. É, fazer esse agradecimento geral, né, mano? Todos que fazem esse movimento na, na periferia que fazem acontecer, muitas vezes a gente está ali fazendo algo que nós achamos que estamos ah, fazendo por fazer, mas às vezes nós conseguimos trazer uma molecada para tipo, abrir a mente, né? tipo, oh, que da hora, quero fazer isso. O que aconteceu comigo, quando eu vi o grafite, eu falei, mano, eu quero fazer isso, hoje eu, eu vivo da minha arte. E é algo que é isso, né, mano? A gente consegue abrir o olho de uma criança e, e trazer para esse movimento. Esse aí é o meu agradecimento a todos que fazem algo pela periferia. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que também participou desde o primeiro evento, aos moradores, enfim, todo todos os coletivos que fortalecem o, o Arte e Cultura desde o começo aí, né? É, eu queria agradecer a você, Felipe, principalmente aí também no caso aí, por abrir esse espaço aí para gente, né? De coração, um abraço a todo mundo aí. Espero que é, a gente tenha passado um pouquinho da nossa experiência aí como, como artista. Né, morador daqui da região, com muito orgulho, né, e é isso, eu acho que vamos transformar todas as comunidades que existem em São Paulo, e a gente vai meter pressão no governo, na, na toda essa questão de, de buscar políticas públicas mesmo, porque o bairro merece, eu acho que a periferia merece, a periferia merece cultura, a periferia merece tudo aí, de todos os sentidos, tá bom, de todos os sentidos bons, e é isso, agradecer de coração pelo convite e um abraço aí para todo mundo. Rapaziada, valeu demais, não desliguem, fiquem aqui, tá, por favor, a gente vai conversar assim que acabar aqui a transmissão, mas eu vou diminuir vocês aqui, fazer o um encerramento, valeu, galera, valeu mesmo. Vale. Essa aí foi mais uma conversa aqui, muito legal, agradecer aí ao Bo e ao Tchuki e a participação relâmpago do Manu também, que pareceu um pouco com a gente aqui, a galera do Arte Cultura na Quebrada, e semana que vem voltaremos com mais um mais uma entrevista no Arte Fora do Museu. Valeu!